Amores, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, o canal, o vídeo do canal hoje, tô falando tudo errado O vídeo do canal hoje é um pouco diferente, gente, pra animar vocês, né? Animar vocês aí que estão batidinha, cansadinha, não animada com o serviço, né? Doméstico, vim aqui mostrar pra vocês uma arrumação do guarda-roupa da minha filha. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva aí embaixo, né? Nos vídeos abaixo tem um vídeo louvoso pra edificar a sua vida. Então vai ser sempre assim: vai ser eclético, um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra aí. Tudo vai cooperar pro bem aí, Amém? Pra vocês que estão aí desanimadinha de fazer o um serviço doméstico, vocês, eu vou me animar e vocês também, Amém? Então vamos lá. Meninas, eu vou mentir pra vocês, olha só. Tem muitas roupas aqui, tá vendo? Muitas roupas da Valentina aqui. Eu vou separar algumas também pra doar, porque tem bastante. E tem essa aqui também. Tem bastante roupas. Tem roupas que ela nem usou, né? Porque é muito grande pra ela. Tipo, essa daqui. Olha, essas bermudinha assim, tá vendo? São grandinhas pra ela. E bastante roupa também. Ela ganhou do... Olha essa sainha que ela já veste. short sai, na verdade ela ganhou bastante de roupa do São Paulo, né, que o meu primo mandou de lá, né, tudo roupinhas praticamente novas, gente, tem umas mais velhinhas pra usar em casa, essa aqui também, por exemplo, ó, tá meio grandinha, então essas eu vou guardar, mas eu vou tirar as menores, então vamos lá, então, arrumar esse guarda-roupa. Gente, como é que ficou o guarda-roupa da Valentina Ó, oh, eu arrumei as roupas assim, tá vendo? Porque não tem muito espaço Ele embaixo eu coloquei alguns calçados dela Que tem uns pés, o outro sumiu O pé tá por aí, afora, que ela carrega tudo Não para nada nessa casa Que ela deixa, tira tudo eu Aproveitei e organizei o meu aqui também, ó Dei uma aqui no meu E... É isso, daqui a pouco Vou mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho Gente, olha eu aqui a ah, essa hora Pois é, gente, essa hora já tá a noite aqui, eu prometi a vocês que ia é mostrar um pouquinho, um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Do que eu tô trabalhando agora no momento, as crianças tá aqui. Vou mostrar pra... A Valentina também tá um pouquinho gripadinha, então ela tá deitadinha ali, não vou mostrar pra vocês não. Vou mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês. É, gente, pra quem não sabe, né, eu tô agora trabalhando com salgado. Vou mostrar pra vocês o que eu faço. Gente, ignorem. Ignorem a bagunça da minha geladeira, tá? Ignorem, tem que limpar. Então, gente, aqui tem um bolo. Ó. Os bolos meus são feitos assim, tá vendo? Aí eu coloco no prato de vidro mesmo, né? Olha só. Esse aqui é sonho de valsa, gente. Aí eu coloco bem embaladinho assim, tá vendo? No pratinho, coloco na geladeira. Esse tem... É vulcão esse aqui, né? E, gente, vai também com salgados. Ó. Tá vendo? Fica todo congeladinho assim. Ó. Não amassa, tá bom? Porque tá congeladinho, né? Então não corre risco de amassar. Aqui é coxinha e aqui é croquete. croquete, né? E aqui também. Então aqui tem duas, três mandeias de coxinha e uma de croquete. E aqui na geladeira eu vou mostrar pra vocês um pouquinho bagunçado também, que tem que organizar aqui tudo direitinho, né? Eu faço geladinho pra vender, né? não sei como é que chama na cidade de vocês. E como chama a cidade de vocês aqui? Aqui chama chup-chup, né? Aí na cidade de vocês eu não sei como chama. É... Aqui é geladinho, dá um pouquinho bagunçado assim, gente, porque é, a gente mexeu, né, no chup-chup, algum estourou aqui, mas aí eu vou dar ajeitadinho nesse aqui, tudo organizadinho, vou mostrar pra vocês também como é que fica tudo organizadinho, tá? Gente, vou deixar um pouquinho do meu trabalho pra vocês, tá? Não reparem, gente, eu faço pouquinha coisa, tudo com muita higiene, tá bom? Então, vou deixar um pouquinho do meu trabalho pra vocês, pra vocês verem o que que eu, que eu tô fazendo, assim, pra ganhar um dinheirinho extra, né, Que eu sou mãe. Então as coisas estão difíceis, então a gente trabalha em casa, ganha um dinheiro em casa pra ajudar o esposo, né? Então, assim, fico em casa com meus filhos, não ajudo os meus filhos é, deixando em creche por enquanto, gente. Mas se Deus quiser me preparar um emprego muito melhor, eu, óbvio que eu vou pegar, né, gente? Mas enquanto isso, eu tô trabalhando em casa, vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho, espero que vocês gostem muito. Gente, olha, eu tô organizadinho aqui. Eu coloquei um em cima do outro pra ficar bem ajeitadinho. Gente, não é... Não tem nada aqui com falta de higiene, tudo... com muita higiene, sabe? O negócio é que... Como é a geladeira, ela é daquele xixi, sai bastante gelo, tá vendo? Ó? Muito gelo não é gelo seco. Então ela fica, acaba ficando assim, o chup-chup acaba ficando bastante com gelo. Mas e quando a gente vai vender, a gente tá lavadinho, dá, dá secadinho, um guardanapo e entrega. Então, assim, gente, é, isso aqui é gelo, tá vendo? Ó? Gelo, gelo do chup-chup, não, não tem nada com... Nada nojento, tá bom, gente? Só pra mostrar pra vocês que é tudo feito com muito dinheiro. Na hora dessa eu vou mostrar pra vocês direitinho como eu faço, né? Então, gente, esse é o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do meu trabalho, né? É o que eu tô fazendo pra ganhar uma rindinha extra. Então, esses aqui são os salgados aqui. A geladeira também é pequena, gente. Bem minúscula. Então, pessoal, vocês viram um pouco do meu trabalho, né? Vocês viram aí como eu faço minhas coisinhas. Na hora dessa eu vou gravar pra vocês eu fazendo, tá bom? Mas eu vou deixar com outro vídeo no canal. Pra tá mostrar pra vocês direitinho como eu faço as coisas. Então, o dia hoje tá assim. Perfeito, tá vendo, gente? Como tá o dia hoje. Nossa, aqui, aqui tem muitas árvores, tá vendo, ó? Aqui tem um pé de manga enorme. A gente vai cortar. Eu creio que a gente vai tirar, gente, porque assim, ó. Vou mostrar a frente da minha casa pra vocês também, que vocês ainda não viram. Como eu arrumei, como meu esposo arrumou, né? Assim tá na frente da minha casa agora. É, esse pé de manga eu vou ter que sair daqui, porque esse pé de manga, gente, é... Tá quebrando o um muro ali, tá vendo? Ele tá quebrando o um muro bem ali. E a casa do vizinho ali tá, tá desmoronando Não, eles estão quebrando a casa, então. Olha é a casa do meu cunhado. Então, assim, gente, é. Essa árvore vai ter que sair. Essa aqui também eu creio que vai ter que sair. Por quê? Uma tá quebrando. Tá entrando as raízes, tá entrando pro chão. E aquela ali, porque tá arredando o muro. Então, é muito triste você cortar uma árvore sabe que você vai precisar dela. Nem né? ouve fazer uma sombra deliciosa aqui É um quintal grande, mas a gente quer crescer Esse quintal, a gente quer fazer alguma outra coisa Que a casa é bem pequena, bem apertada Mas, Deus proverá, vai dar certo é E a abençoada tá aqui brincando Oi Valentina A gripe dela melhorou um pouquinho Né E, gente, minha esposa foi ali embaixo Olhar alguma coisa pras, pras crianças Porque a gente vai na vigília Eu vou gravar tudo pra vocês lá, gente Vai ser muito bom, maravilhoso a, as vigílias, as vigílias da, do lugar onde é o, o congrego, gente Ficam top, fica muito, muito bom Eu amo, amo participar das vigílias Então eu vou gravar tudo pra vocês, vou trazer pro canal É... A vigília, então Vocês esperem só que vai ter vídeo novo Vai ter... Eu vou tentar gravar pelo menos uns dois vídeos por semana eu Não sei se vai ter como, porque é muito compromisso, gente É compromisso com a igreja, é compromisso com a alma de Deus Então é, o YouTube realmente vai ser, assim, em segundo plano Eu vou trabalhar com o YouTube, mas... Prioridade mesmo fazer a obra do Senhor. Espero que vocês aí que não são inscritos não deixem de se inscrever no meu canal, gente, Vem conhecer mais um pouquinho né da minha história. Eu vou trazer para vocês também testemunho do meu esposo. Então assim vai ser vídeos legais. Amém, pessoal? Vamos ver o que a gente vai fazer mais aí hoje. Eu vou contar para vocês. Gente, mas é a situação do meu quarto hoje, meu Deus, acordou muito bagunçado. Meu Deus do céu, É toda coisa, gente. Tanta coisa, os meninos, a gente tem criança, gente, é, ó, só fica assim, entendeu? Tem que sair catando roupa, sair tirando tudo do lugar, porque criança é benção, tá? Vou dar uma organizadinha no meu quarto que eu vou gravar pra vocês também, tá bom? Vou dar uma ajeitadinha rapidinho, vou contar aqui, um, um dois, três, e só no de dedo, um, dois e... Aí, gente, <risos> dei uma ajeitadinha aqui no meu quarto... Pus essa coxina roxinha aqui, gente, porque é provisório, né? Provisório, porque no... a janela ficou muito clara. Eu falei, vamos colocar uma coisa mais escura aqui, pra poder escurecer um pouquinho. Porque a janela fica bem clara. Então, quando vai amanhecendo o dia, já vai batendo um, um claridade no seu olho. Que sangue de Jesus tem poder. Não tem como não. Então, a gente consegue nem dormir um pouquinho mais até mais tarde. Então, agora eu vou dar uma limpadinha aqui, gente. E vou acabar de dar um geralzinho, né? Organizar. Pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar outro vídeo, assim que eu meu esposo chegar, tá bom? Ainda quero deixar o vídeo também. Eu vou fazer um outro, novo vídeo com vocês, com as coisinhas que o meu esposo trouxe. Não é muita coisa, mas eu vou gravar pra vocês um pouquinho. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, desse pequeno vídeo. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo que esse canal vai crescer, para glória do nome do Senhor. E... Que vocês tenham fé, continuem perseverantes com o Senhor. Não se esqueçam de agradecer todos os dias da sua vida. Todo dia que você levantar, você agradecer a Deus por tudo que você tem. Por tudo que, que Deus ainda vai fazer na vida de vocês. Se Deus é prioridade em nossas vidas, vamos priorizar servir ao Senhor, tá bom? Então, em nome de Jesus, vai dar tudo certo na minha e na sua vida. Amém. Então, até o próximo vídeo.